Vamos lá é... Olá, que é o Bello E eu achei que eu não ia precisar fazer esse vídeo Mas eu vou fazer porque Antes que dê algum problema pra mim Então pelo, sa... pelo título vocês já estão vendo é, Tem um site Que tá usando o meu nome Com um vídeo meu Pra divulgar como se eu tivesse comprado E o site é de estelionato Não sei falar direito Esse vídeo vai ser sem corte Eu não vou nem cortar nem nada Vou postar nos meus dois canais Vamos lá é, primeiramente, né? Vamos aqui. Vamos mostrar aqui. Eu tenho dois canais agora. Esse aqui que vocês conhecem. E eu vou postar nos dois. E um outro que é de jogo. Esse aqui, por enquanto, só tem um... <risos> só tem um, um vídeo de unboxing aqui e... não é de jogo. Nele, eu falo sobre esse fone aqui. Que eu ganhei da Redrago. E... Falo, tudo mais. Recomendo. Falo de um cupom que eu tinha na época que eu era parceiro da Redrago, Falo tudo. E fazendo o que? tá o vídeo aqui eu vou falando mostrando o site fez isso mostrou tá aqui bonitinho usou isso daqui é do pipoca tech então estou usando tudo que tem na internet sobre esse fone para divulgar como se fosse dele ó, são cena do pipoca tech e tem um leve comentário de um bel jogos aqui ó fone bom loja boa quer saber mais sobre fone é, fiz um unboxing aqui, ó, um letra minúscula, assim, eu, eu sou burro de português, mas nem tanto. Licença pra divulgar aqui, ainda pedi... <risos> porra ainda pedi licença e os caras tão tá me divulgando. Pô, da hora, mas, pô, aqui ó, 5 estrelas, a gente que eles colocaram aqui pra avaliar <risos> alguém que deu 4 estrelas, é muito engraçado isso, ó. Mas, é, é isso, o problema não é nem o fato de estar tá divulgando, o fato que é, gente chegou em mim falando que esse site só rouba as pessoas. Aí chegou um, um cara aqui no meu Discord perguntando aqui, ó. Aí eu já falei, ó, vou fazer um vídeo porque... Chame de cor, estou usando meu nome, tá usando meu vídeo como se eu tivesse comprado com eles e no vídeo eu falo que eu ganhei da Redrago. Não tem como ter comprado com eles. Então, o pessoal da Redrago já entrou em contato com eles, eles falaram que era parceiro da Redrago também, já tiraram. Eu vou entrar em contato, vou falar, se eles não, não coisarem, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu posso fazer. Aí eu peço pra vocês o seguinte O que a gente pode fazer? Entrar nesse site, que eu vou deixar no link da descrição E denunciar a página, porque tá roubando Porque você olha aqui, ó Esse fone aqui Ó, 197 reais. Nunca que esse fone vai custar isso E aqui, ó, frete grátis ainda Apenas hoje, dia 18 Hoje é dia 19, mas beleza E... É isso, cara, eu não tenho o que falar É um site que rouba as pessoas hum por preços absurdos, você vai ver os produtos, mano, fala, pô, aqui, ó, fone da Razer, 192, aí, tipo, pô, o, o da Logitech é mais caro, tá ó, o da Redrago aqui, ó, até que esse aqui tá um preço bom, mas no site é melhor, não... mano, se for comprar, compra em site que você conhece, preços estranhos, é... é certeza que é roubo não importa se tem alguém comentando que você conhece lá, porque provavelmente não é essa pessoa que comentou, um, esse fone aqui, ó, é o que eu uso, esse, esse... Essa webcam é o que eu uso, tá custando mais de mil reais E o cara tá vendendo por 217 reais É lógico que é roubo É lógico Mas tem gente que não sabe então, que nem Chegou gente falando pra mim, perguntando se é verdade Eu já falei que não é Tem gente que mano vê o preço, ó, principalmente criança Vê o preço, mostra pra mãe e pro pai E fala, ah, mãe, vou comprar isso aqui E acaba infelizmente vendendo Tem um caso de um youtuber que tava fazendo isso Ele fez uma propaganda que tava roubando as pessoas Só que eu não vou falar o nome aqui Porque eu não quero me fuder então é isso galera, é, primeiramente, você que tá vindo do, do canal principal e não conhece o, o meu secundário, se inscreve nele aí, dá aquele help. Segundo, vamos denunciar essa página aí, é, se tiver Facebook, Instagram, pode mandar mensagem pra eles falando, porque eles estão usando meu nome pra roubar, isso é, é crime eu acho, tenho quase certeza que é crime. E é isso, eu só tenho isso pra falar. Já vou lançar vídeo novo ainda no dia acabar o ano. Eu tava segurando para não fazer isso aqui, mas eu tanto que nem vou editar, eu só vou coisa aí postar e só isso. Valeu.